O que eu quero fazer nesse vídeo é explicar com mais detalhes as diferentes camadas da Terra. Então, vamos dizer que essa aqui é a crosta. E eu vou fazer aqui a crosta continental e aqui a crosta oceânica, que é um pouco mais fina. Então, essa é a crosta oceânica, que é mais fina que a crosta continental. A grossura da crosta, no geral, depende de onde você está. Nós sabemos que perto dos pontos quentes da crosta oceânica pode ser um pouco mais fina, mas quando falamos de crosta, no geral, estamos falando de algo que tem entre 30 e 60 km de profundidade. Então, se você estiver em um continente e você cavar por 20 km, você ainda estará na crosta. 30 km provavelmente ainda estará na crosta. 70 ou 100 quilômetros, você provavelmente irá atingir o manto. Lembre-se, quando nós falamos de crosta, manto e núcleo, estamos falando sobre a composição química. A crosta é fundamentalmente diferente do manto, considerando-se as moléculas que as compõem, a sua composição. Vamos falar do manto agora. Então, a camada do manto, e eu não estou desenhando totalmente em escala, tem entre 2.900 a 3.000 km de profundidade. E esse manto pode ser dividido em manto superior e manto inferior. A crosta é sólida. Quando você vai para a parte de cima do manto superior, é frio o bastante para ser sólido então, há uma parte sólida no manto superior. Então, tudo isso aqui é sólido por ser frio o bastante, não atingiu o ponto de fusão das rochas. A combinação da parte sólida do manto superior e da crosta é chamada de litosfera. E quando falamos de litosfera, estamos falando sobre a composição mecânica, estamos falando no que é sólido e o que não é. Se você vai um pouquinho mais fundo, abaixo da litosfera, agora as temperaturas são altas o suficiente para isso se tornar, não exatamente um líquido, mas um sólido deformado, que é o magma. E essa aqui é a estenosfera, é fluida, não tanto quanto a água, é mais viscosa Agora, no manto superior, é quente o suficiente para a rocha se fundir e ser fluida, mas a pressão é baixa o suficiente para ser capaz de se mover. Mas se você for ainda mais fundo no manto inferior, você terá uma pressão maior. E, então, será menos fluida, mais dura, vamos dizer assim. Essa área toda aqui é rocha fundida, é fluida, mas a parte superior é mais fluida. Pode se mover mais fácil porque tem menos pressão, e a pressão vem de todas as rochas que estão acima dela. Lembre-se, a gravidade está puxando tudo isso aqui para baixo. Cada molécula aqui quer descer por conta da gravidade, então, está aplicando pressão para baixo, e quanto mais baixo, mais pressão. Agora, quando nós descemos mais do que isso, chegamos ao núcleo, que é dividido entre o núcleo exterior e o núcleo interior. A espessura do núcleo exterior é aproximadamente 2.300 quilômetros, e a do interior é aproximadamente 1.200 quilômetros e tanto o núcleo interior quanto o exterior são compostos principalmente de níquel e ferro. Quando você pensa sobre quando a Terra estava se formando, o que aconteceu é que a Terra inteira estava muito quente, num estado fluido. Os elementos mais pesados foram descendo quando tudo era fluido e as coisas mais leves subiram. Então, os gases borbulhavam através do fluido, como as bolhas de gás de um refrigerante. Eles borbulhavam para fora do fluido e formaram a atmosfera. O núcleo externo e o interno são feitos basicamente de níquel e ferro. A diferença é que no núcleo externo você tem temperaturas quentes o bastante para fundir o níquel e o ferro, mas a pressão é baixa o bastante para eles ainda serem fluidos. Então, o núcleo externo é considerado líquido. Mas quando você vai mais fundo, a pressão torna-se muito alta no núcleo interno. Lembre-se de todo o peso das rochas, tudo isso aqui em cima, empurrando para baixo, esses milhares de quilômetros de rochas acima. Então, no núcleo interno, mesmo com a temperatura muito quente, a pressão é tão alta que as moléculas não conseguem passar umas pelas outras. Elas não podem ser líquidas, elas se tornam algo parecido com uma geleia. Então, por causa da pressão, mesmo com alta temperatura, aqui o núcleo interno é sólido. Então, a diferença entre o núcleo interno e o externo é mecânica. Eles são feitos da mesma coisa, quase a mesma composição química, só uma pressão mais baixa aqui. Então, você tem um estado líquido. Espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre a composição e a profundidade das camadas da Terra.